Oi! Águas cinzas e a remodelagem dos filtros biológicos. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje traz um aprofundamento do, do trabalho, passo a passo. Estou né? mostrando tudo direitinho, como é que é o filtro, como é que ele funciona... E a gente vai ver a quantidade de raízes presentes no primeiro filtro, o entulho que foi retirado, e aí o cuidado, lógico, eu estou usando luva, estou usando proteção, mas ao mesmo tempo eu sei que não é para ter coliformes fecais nesse lugar. Né? A coliforme vai ter porque está tá aberto, está né? céu aberto, mas eu estou dizendo, não tem indicativo de doença nesse lugar. Então, mas mesmo assim eu estou usando proteção, você não vai fazer isso com a mão é, vazia, né? Mas como eu sei o, o que eu estou fazendo, muitas vezes eu apareço é, sem essas proteções, porque eu já terminei o trabalho, estou só voltando para fazer a filmagem. Então a gente estava é, vendo como é que funciona esse filtro, porque é que ele está preto, então esse preto, esse lodo, é o resultado de micro-organismos que estão acumulados ali, de material não degradado ainda, que está acumulado por ali, um pouco de matéria é, particulada que desce com chuvas e, e tudo mais, da superfície do filtro, o filtro está aberto, material orgânico, raízes que acabam descendo, mas mesmo assim, depois de nove anos de utilização, a gente vê que a quantidade de lodo, a quantidade de matéria orgânica presente ali, ela é muito pequena. Mesmo assim, estamos fazendo o passo a passo das coisas para entender como é esse funcionamento interno, mostrar para vocês e também como é que a gente vai fazer ou vai solucionar é, a, aquele vazamento que tinha origem desses vídeos todos. Tudo bem? Vamos dar uma olhada. Novo trabalho nos filtros, quero mostrar para vocês. Olha como é que fica o material. Depois de... eu estive vendo lá em setembro de 2011, nós terminamos esse filtro aqui. Então, tem oito anos e meio. Isso tudo ficou mergulhado, água cinza todo esse tempo. Esse lodo aqui é o que tem as bactérias e micro-organismos que vão atuar em cima do, do filtro para fazer o processo de limpeza. Tirei uma parte do, do entulho, então aqui a gente tem tijolo, tijolo ecológico, caco de telha e a gente percebe um nível da água né? que estava mergulhado a partir dali. Ela já vai saindo aqui pelo lado. Então, eu queria mostrar para vocês como é que fica isso aqui, ó. Só de jogar um pouco de água, a gente já tira parte do lodo que estava assentado ali. E eu não vou limpar todo esse lodo, porque eu quero que essas crianças continuem por aqui mesmo. Só mesmo para mostrar. E mostrar também algumas raízes. Aqui do lado. Ó, eu tirei um bocado de raiz. Elas estão presentes ali. Isso está me indicando que essas raízes elas chegaram aqui pela lateral. Aqui do filtro. Não tem indicação até o momento de que ela tenha ultrapassado a barreira do, do cimento porque foi feito bastante concentrado a gente viu lá no vídeo dois para um, dois de areia um de cimento mas tem ainda bastante deve dar para ver aí tem bastante raiz aqui nesse meio eu estou fazendo a limpeza do filtro vou instalar um sistema como esse aqui, ó, de limpeza hidráulica, esse daqui está vendo do biofiltro, do, do biodigestor. Então, ali embaixo eu vou instalar um outro desse daqui de saída, que é para eu não ter que fazer essa limpeza e mesmo assim, olha, setembro de 2011, não deu nove anos ainda que esse filtro está funcionando e é a primeira limpeza que eu estou fazendo nele precisaria estar fazendo essa limpeza? Não. Então por que você está fazendo? Estou fazendo porque eu percebi que estava com vazamento. Olha. olha como é que está mais úmido essa parte aqui de baixo e a quantidade de água que ficou parada aqui. Então o filtro está vazando e eu quero aproveitar para fazer uma limpeza e tirar esse vazamento. E aí aproveito também para mostrar para vocês como é que está indo. Aqui o segundo filtro. Eu tirei a água daqui e passei para cá. E daqui eu estou aproveitando o brejinho, que nesse momento está recebendo uma carga maior de, de matéria orgânica. Mas ele vai passar para o laguinho lá atrás. Um processo de filtragem. E do laguinho vai filtrar para o terceiro laguinho. Então vai chegar ali sem maiores problemas. Retirei todo o entulho. Retirei as raízes, o entulho está aqui do lado. Nesse momento eu estou sem luva, mas lógico, eu estou usando luva para fazer isso aqui. né? Estou usando um, um equipamento de, de proteção. Agora que eu já terminei as coisas para fazer a gravação, eu tirei a luva, estou jogando um pouco de água para a gente ver o tanto de raízes que estavam presentes ali dentro. Essas raízes, elas não vêm de fora. Elas encontraram um espaçozinho entre o bidim e a parede do filtro e foram lá para baixo. E elas estão erradas? Claro que não, né? Um monte de comida e água para elas aí nesse meio. E elas foram buscar essa água e comida. Água e nutrientes. Bom, quando chegar... A água mais forte um pouco, eu vou dar uma lavada nisso tudo aqui. Vou lavar a parte interna do filtro. Olha ali um, um pouquinho de de raiz, mas ela só tá encostada ali na parede. Ela não tá vindo de fora. O bidinho ali naquele canto, tô deixando ele secar. Vou tirar um pouco da areia, mas não tudo. Eu quero que que fica um pouco aí para depois dar início ao processo de, de tratamento. Aqui, um pouco de raiz que estava dentro do, do sistema, do filtro. Essas raízes estavam soltas. Não encontrei invasão de raiz aqui dentro. Então eu sei que ele está estanque, está legal. O entulho que estava ali dentro, aquele preto já saiu um pouco, só dá uma lavadinha, mas eu vou deixar, porque isso daí depois vai inocular os micro-organismos de volta, e eu quero isso. O dreninho fez o, o trabalho, tirou toda a água, ainda tem um pouquinho de entulho ali que eu já vou tirar, vou deixar o tempo secar um pouco, aqui internamente, para eu ver onde é que está o vazamento. Então, olha, aqui a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo aqui, que o efluente do segundo tanque, do segundo filtro, ele está vazando por aqui. Então, aqui eu vou passar uma camada a mais de cimento. Na parte de baixo, olhando por fora, a gente vê também que tem... Uma infiltração de água. Então essa infiltração deve estar vindo ali de baixo. Vou reforçar o cimento. Vou limpar isso tudo aqui primeiro. né? Vou passar uma escovinha de aço. E aí eu venho com mais uma camada de, de cimento. É coisa rápida. No instantinho faz isso. Mas eu vou deixar secar primeiro. Para ver se eventualmente aqui do biodigestor... Está infiltrando alguma coisa aqui no filtro, a indicação é que não. Eu lavei hoje cedo as paredes, então tá, tá tudo certo. Em alguns lugarzinhos tá aparecendo ferro ali. Vou colocar um pouquinho mais de cimento também, dar uma geralzinha nele. né Colocar um pouco mais de cimento no fundo também. Vou retirar é, esses cacos e vou retirar um pouco de areia que tem no fundo também para poder visualizar melhor as coisas e dar mais uma mãozinha de uma massa forte de, de cimento. Talvez eu faça um para um, um de areia um de cimento, para deixar bem reforçado. Depois disso eu volto o entulho aqui para dentro e volto a, a trabalhar o filtro. Aí nesse meio tempo eu retiro um pouco dessa água para fazer o mesmo serviço da parte de dentro. Né? Eu vou retirar a água antes disso que é para essa água parar de melejar aqui, que é para o cimento pegar de uma maneira adequada. Mas aqui ainda está fazendo esgotamento da água. Ok, tem umas raizinhas ali no fundo que não deve estar tá vindo de fora, deve ser o que eu limpei. Mas eu volto contando. Como não há pressa para o aprendizado, tirei toda a água desse primeiro filtro e percebi que continuava nesse pedaço aqui vazando, então, para poder arrumar isso eu tirei a água do segundo filtro e aí temos aqui alguma coisa a aprender, a quantidade de material orgânico presente aqui é muito maior do que no primeiro filtro por que disso no primeiro filtro eu usei o bidim e o bidim ele segura mais o que vem por cima enquanto essa telinha ela é mais aberta de maneira que as plantas raízes a poeira que vai caindo aqui, ela foi descendo para o fundo, sem ser retida pelo bidim. Então aqui a gente tem uma quantidade muito maior de lodo misturado com raízes por conta daquela telinha que não segurou. Eu vou limpar tudo isso daqui, porque eu vou precisar disso aqui limpo para poder fazer o, o serviço que eu tenho que fazer no primeiro tanque. Então, legal, por hoje é isso. Se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com, com os amigos, esparrama o conhecimento. Lembrando, nós temos no país mais de 100 milhões de pessoas que não têm qualquer acesso a sistemas de coleta e tratamento dos seus esgotos. Então se você puder fazer alguma coisa, por menor que seja, já é alguma coisa que está sendo feita para a gente resolver esse grande, imenso déficit que acaba influenciando de maneira negativa na economia, na sociedade, no cultural, no ambiental. Então qualquer coisa que você faça na tua casa, e por isso essa sequência de vídeos mostrando passo a passo, quem sabe com isso você se sente motivado a fazer alguma coisa na tua casa, se não com as águas pretas, pelo menos com as águas cinzas, que é a quantidade maior e é uma água relativamente segura da gente lidar, já que a gente não está é, é, lidando com fezes, né? onde poderia estar tá transportando é, material aí mais perigoso à saúde. Legal? Então se puder fazer alguma coisa na tua casa, ah, o mundo agradece.